Meu nome é Frank Grimes, eu sou irmão de Rick Grimes, xerife e sou um ex-presidiário. Minha vida era tranquila até que um dia resolvi dar um presente a mais para minha filha. Resolvi comprar para ela um computador e simplesmente fui na casa de quem estava vendendo e, tinha me e tinham me colocado. Numa grande armadilha, cheguei na casa e só tinha gente morta, sangue para todo lado. Me prenderam e estaria na cadeia se não fosse por esse apocalipse zumbi. Galera, então agora é hora de encontrar minha esposa e minha filha que moram aqui em King County, a cidade do xerife. Rick Grimes Sejam bem-vindos E o meu nome, relembrando, é Frank Grimes Vamos lá, pessoal, salve, salve, galera Nome do personagem devidamente escolhido Beleza, gente? E agora nós vamos partir para a busca aos nossos familiares, galera Que moram bem ao sul aqui da cidade de... King Scout. Lembrando que a gente tinha perdido tudo no último episódio. É uma van aqui, vamos ver se ela vai funcionar. Se ela não funcionar. Ou sorte! Oh, o rádio ainda continua funcionando. Vamos desligar. Nós não queremos rádio. A eletricidade ainda está funcionando na cidade, pessoal, mas em qualquer momento. Pode acabar, então é o seguinte, pessoal. Frank Grimes é o irmão do Rick Grimes. Ele foi injustiçado. Ele realmente, pessoal, sempre teve uma vida pacata. Queria dar uma mordomia a mais para a filha dele, mas infelizmente ele caiu numa cilada e foi preso injustamente um cara que sempre trabalhou honestamente opa tem sobreviventes aqui vários sobreviventes que que é isso belo esse aqui vamos matar esse aqui corredor caramba gente tem muito sobrevivente aqui quem são esses caras ah toda ajuda é muito bem-vinda gente a gente está esquecendo de ir no mercado Morre danado! Morreu? Morreu! Tem outro aqui, ó. Morre! Ih, não morreu os caras tudo! Vamos ver se a gente pega as armas, cara. Nós vamos precisar. Tô com medo de estragar o carro. Aí já era. Todos os sobreviventes estavam aqui morreram. Vocês viram? Vamos matar. Porque aí a gente pelo menos pega armas dele. Sobrevivente morto vira zumbi que corre, gente. Ali uma arma ali. Ó. Ah! Pegamos. Corre, corre, corre que tá vindo mais Corre, corre que tá vindo mais Não dá pra enfrentar não Vaza Vambora Eu peguei uma arma, tá bom Tem a arma ali, cara Bem no chão, ó Vamos ver se a gente consegue, gente Pegar aquela arma ali A gente tem um taco, dá pra ajudar Vou parar o carro em cima desse cara aqui Pra ver se dá pra gente sair do carro Opa, tem uma garagem aqui, ó Cadê a arma aqui? Pega rapidinho, vambora. Vambora, vambora. A gente está bem perto da residência. Bom, galera, estamos chegando aqui próximo da nossa residência. Eu estou vendo ali que o portão está aberto. Nossa residência é aquela mais pobrinha ali. O Frank já ficou preocupado. Vamos ver o que está acontecendo. Meu Deus. Cadê a Mary? Vamos equipar uma arma aqui. Não tem o carro. Saíram já. Oh, meu Deus. O que será que aconteceu? Vamos entrar na nossa casa, pessoal. Beleza, galera. Depois de entrar na casa... Vimos aí a carta Ixi, hostis Vamos embora, vamos embora, gente Tem muitos hostis aqui Sai Quem são esses caras, gente? Pelo amor de Deus Que confusão é essa? É o seguinte, pessoal A carta dizia que a Mary foi atrás de mim no norte, cara Foi atrás do Frank no norte, lá na prisão depois do apocalipse zumbi Caramba, cara Agora a viagem é muito longa Muito longa Nós vamos ter que ver Vamos ver aqui O que, que a gente faz primeiro Vamos ver aqui como é que está O horário Meio dia Será que conseguimos chegar lá? Vamos marcar aqui no mapa, gente Vamos iniciar a nossa viagem A prisão É mais ou menos por aqui Vamos marcar aqui E vamos embora A gente não tem tempo para perder não Mulher e filho sozinho Nossa, a vizinhança toda destruída Carro destruído Ninguém nas ruas Só zumbi É galera, o Frank tá Tá fudido, coitado Vamos mudar aqui para a câmera por dentro, nossa, os, os caras estão vindo atrás de mim? Estão vindo atrás, gente? Não, eles estão lá longe, vamos dirigir aqui por dentro, aqui, a visão primeira pessoa, cadê a sobrevivência? A gente tinha que achar um grupo para ajudar a gente. virar, Frank Cuidado Vai bater Meu Deus Meu Deus Estragamos o carro, galera Não, Frank Por que, que você fez essa merda, cara? E agora, gente? Vamos lá, pessoal Agora vamos ter que fazer todo o caminho a pé Vamos ter que achar outro carro Vamos descansar Alô, os cara! Vamos esconder, gente. Ficar esperto aqui com o zumbi. Eles lá, gente. Eles vão morrer, eles vão morrer. Olha que aterrorizante, gente, ficar em primeira pessoa, cara. Vamos devagar. Olha os zumbis tudo indo pra cima deles, cara. Esconde, Frank. Calma. Tá vindo um ali, velho. Ele me viu, cara. Calma, a gente não pode usar arma aqui, cara. Tô com medo dos caras virem pra cima de mim. Mas só tem um, velho. Deixa ele pra lá. Ele não vai dar conta de passar nos zumbis. Eu vou matar essa mulher... Vou pegar o carro do policial ali, velho. Pegamos recurso. O cara tá ali, velho. Vou correr, vou pegar o carro dele. Corre, corre, corre. Vai que dá, vai que dá, garoto. Vai que dá. Morreu, ele morreu. Beleza. Show de bola, gente. Consegui uma viatura. Para com esse barulho, cara. Noque show. Gente, agora estamos salvo, cara. Vamos passar nesse mercadinho aqui, segunda esquina esquerda. Vamos lá, gente. Vamos direto aqui. Agora nós estamos bem feito, cara. Nossa, vai que sorte, velho. O carro tá batendo lata, velho. Não tá bom, não. Não vamos bater com o carro, não. A chance dele estragar é muito grande. Cadê o um marcadinho? Vamos parar aqui assim, ó. Vamos pegar os recursos aqui, gente. Show de bola. Pega, pega, pega tudo, filho. Tudo que tem para pegar, meu filho. Depois nós precisamos trocar essa roupa, porque senão se a gente encontrar com, com outras sobreviventes, eles vão. eles vão.. Acessar dinheiro, meu filho, dinheiro não vale mais nada. Talvez a gente ache alguma coisa aqui nos fundos. Vamos aqui, gente. Talvez tenha um zumbi aqui. Nada. Tudo desligado. Olha ah lá, olha. Caramba! Vamos embora, vamos embora. Não tem tempo para perder, não. Ele já tá vindo mais. Vamos embora. Chamou a atenção. Entra logo. Vaza, vaza, vaza. Acelera esse carro. Vamos fazer o seguinte, cara. Nossa, é muito zumbi pra tudo quanto é lado Vamos ver aqui, gente Só pra não quebrar o carro todo Olha Poxa vida, velho. Nossa, o carro está aqui, gente Nossa, tem muito zumbi Tem muito zumbi, cara O carro tá ali, gente O carro da família tá ali, gente Nossa, eu vou quebrar o carro Caramba, gente, eu vou ter que, vou ter que matar esses zumbis aqui. Calma, vamos parar o carro. Calma. Acabou. Foge. Sai. Peguei uma arma, escopeta, boa! Vaza, vaza, vaza, vaza! Vaza, vaza, vaza, vaza! Vamos correr um pouco, gente. Porque se ele me chegar perto, já me detona. Calma. Meu Jesus, gente. Olha o tanto, cara. Galera, o carro tá aqui, galera E nem sinal de ninguém Vamos ter que vasculhar toda a área aqui Vamos ter que vasculhar toda a área aqui Vamos ver no carro se a gente encontra alguma coisa O carro tá estragado, tá com as luzes acesas Vamos embora Vamos embora, vamos ver aqui no mapa o que, que a gente procura, velho Pra gente ver se a gente acha alguma pista deles Seu carro tá aqui Bom Parece que tem uma, uma fazenda aqui, ó Vamos procurar aqui próximo dessa fazenda Vamos pegar o nosso carro lá Sai. Vamos pegar as coisas dos zumbis. 13 de recurso. Ótimo. Toma. Pega das coisas dele. Um recurso. Os caras carbonizados. Vamos pegar nosso carro. Vambora. Vambora. Será que a gente consegue acampar aqui? Parece que não tem mais um. Não tem mais um zumbi ali. Caramba, gente! Não posso errar, não posso errar. Escutei um barulho. Inimigos ao x perto. Que é isso, cara? Tem uma gravação tocando ali. É, cadê, cadê, cadê? Tente Vamos tentar, gente Vamos ver Foi Show Show, conseguimos, cara Conseguimos Galera, a gente vai ficando por aqui Nós vamos ter que agora procurar Vestígios Da onde que a família foi o carro tá aqui, abandonado, e agora a gente vai ter que achar vestígios de onde eles foram. Bora lá, muito obrigado, deixa o like, compartilha e me fala o que vocês acharam desse episódio.